O edifício de um hospital tem sete andares, sublinho. Cada andar tem oito apartamentos. Sublinho. E cada apartamento tem duas janelas. O total de janelas, total de janelas dos apartamentos desse hospital é, ele quer o total de janelas. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Presta atenção numa coisa. O que eu falei? É sublinhar para interpretar. Você sublinha, ó, sete andares, oito apartamentos. Cada apartamento tem duas, ele quer o total de janelas. Opa, sete andares, oito. Opa, já vi que é um probleminha de operações básicas. Por quê? Eu vou ter que ir multiplicando. Operação básica, tá vendo? Ó, sete andares, ó. Cada é um, tá? Você tem sete andares e cada um deles, um andar, tem oito apartamentos. Então, se eu tenho sete andares, é multiplicar. Cada é um. Um apartamento tem duas janelas. É multiplicar. Então, operações básicas. Interpretei. Técnica R diz o que para gente? O que a técnica R diz para gente, galera? A técnica R diz para gente calcular. Acabou. Literalmente calcular. Show de bola. E olha só, eu preciso falar uma coisa muito importante para você que está aqui comigo. Hoje eu estou te mostrando a matemática básica essencial. E amanhã eu vou te mostrar a matemática essencial nos concursos. Ou seja, as coisas vêm acontecendo naturalmente. Esteja na aula de amanhã, 8 horas. Inclusive, o Júnior já vai deixar essa, o link da aula na descrição para quando acabar, você já agendar o lembrete amanhã, 8 horas. Porque hoje é a básica. Você vai ver, bem tranquilo, bem rápido. Amanhã eu vou te falar quais são aqueles assuntos de matemática que estão mais presentes. Só que não adianta você saber os assuntos de matemática que estão mais presentes, que são os essenciais nos concursos, e não saber a base, qual é a matemática básica. Por isso que nós fizemos essas aulas para que você consiga saber o que fazer, tá bom? E o que estudar e não cair no conto do vigário por aí, tá bom? <risos> Vamos lá, ó. ó. simbora, ó. O edifício tem sete andares. Então, aqui, ó, vou botar aqui. Sete andares, né? Sete andares. Maravilha. Cada andar tem oito apartamentos, ó. Um andar, cada é um, tá? Um andar tem oito apartamentos e cada apartamento um apartamento um apartamento tem duas janelas, né? Aí ele quer saber qual é o número de janelas, o total de janelas. Cara, é só você multiplicar todo mundo, né? O total de janelas vai ser dado por isso aqui, ó. Total de janelas. Total de janelas vai ser dado por. Ó, um andar tem oito apartamentos. Se eu tenho sete andares, vai ser sete vezes oito. E cada apartamento tem duas janelas, vezes dois. Simples assim. Sem querer, querer qual Beleza? Então vamos lá. 7 vezes 8, 56, vezes 2, 112. Então, são 112. Marco V da vitória, letra E. Show de bola? Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre?